Os empresários da indústria aqui no DF também estão preocupados com a situação diante do novo coronavírus. A produção em algumas fábricas já foi até afetada. O índice que mede a confiança dos empresários no setor caiu depois de cinco meses de crescimento. Clistones é sócio de uma empresa que atua há 40 anos em Brasília na fabricação de câmaras de conservação para banco de sangue, vacinas e reagentes. O empresário conta que a pandemia do coronavírus já afetou a produção por conta da redução de funcionários e problemas com as transportadoras. Estamos só com 20% do, do pessoal trabalhando, o restante está em, em férias ou banco de horas, porque... Estamos tendo muita dificuldade com a chegada do material que vem de São Paulo, Espírito Santo, Santa Catarina e até de Goiânia. A recomendação da Federação das Indústrias do Distrito Federal, a Fibra DF, é que as demissões sejam evitadas. Os dados do Índice de Confiança do Empresário Industrial do Distrito Federal de março mostram o efeito da pandemia do novo coronavírus na expectativa da indústria após cinco meses de crescimento. De qualquer forma, para a presidência da Fibra DF, tanto o governo local quanto o governo federal devem tomar medidas para minimizar os impactos do novo coronavírus na indústria. É consenso entre os empresários do Distrito Federal que as medidas tomadas pelo Palácio do Buriti, como a criação de linhas de créditos especiais, devem continuar para a retomada do otimismo. Os deputados distritais aprovaram o projeto do deputado Fábio Félix que abre uma linha de crédito a juros zero para as pequenas e microempresas. Essa linha de crédito emergencial será feita pelo Banco de Brasília. E o objetivo é para poder manter a produção, o funcionamento e principalmente o pagamento dos salários dos funcionários. Em contrapartida, esses micro empresários terão que garantir que não vão demitir os funcionários